Bom dia Hoje vocês vão viajar comigo Bom dia Oi, meu amor, tudo bem? Você dormiu bem? Você vai ficar com saudade de mim? Ai, que sono! Bom dia, gente. A Carol vai pro Brasil e eu vou ficar sozinho. Então, agora são exatamente 4 horas da manhã. A gente tem que ir para o aeroporto para a Carol poder pegar o chegar lá lá por umas 5 horas e pegar o voo lá por umas 6 e pouco. Então, ai, nada nada como uma noite de 3 horinhas de sono, né? Aí, você não sabe o que que tá acontecendo hoje, né? Hum? a mamãe vai viajar. Ó. Oh. Ela tá tipo, se arrumando para sair. Tá tudo bem? Esqueci. Tá animada? Ai, eu Ainda tô dormindo assim. Ai. Uhum. Eu... Uhum. Vamos lá. A gente tem que ir. Eu tô indo pro Brasil. <risos> tá feliz? Nossa, agora eu tô ficando. Tô... Eu ainda estou dormi andando sonâmbula, dormindo. Agora pé. que eu tô começando a acordar, tá começando a me dar um ânimozinho. Eu tô é 5 é cinco da manhã, gente. 5 e qualquer coisa da manhã. Faz três anos que eu não vou pro Brasil e o Dani faz cinco. tchau pro Dani e hoje não tem comprinhas pra mim no Duty Free porque eu acho que o meu, o meu embarque é bem login então tem que ir meio que correndo achar o portão de embarque. Paris, próximo voo é Paris-São Paulo, depois São Paulo, Curitiba. Ai gente, tô muito cansada. Voo apertadinho, olha quantos voos. Onde tô eu agora? Esse aeroporto aqui de Paris é, acho que é o maior que eu já, já vim. Que eu já passei, não sei. Eu tava com medo que a minha, a meu tempo de escala não ia dar tempo, assim, que ia ficar muito apertadinho. Eu tinha uma hora e.. Acho que tem uma hora e meia pro meu próximo voo mais ou menos. Mas graças a Deus era tão perto, França Daí foi bem rapidinho assim para chegar. Cinco minutos eu cheguei no... no outro portão aqui. Eu poder sentar um pouco, descansar e ir no banheiro porque eu tô apurada Gente, olha as lojas desse aeroporto. Isso é só um terminal do aeroporto, uma parte pequenininha desse aeroporto né? bem pequenininha é muito grande aqui meu portão acho que é o K41, se eu não me engano E a gente, tudo bem? Finalmente cheguei, cheguei ontem à noite, na verdade, mas eu tava tão, tão, tão, tão, tão cansada Que não deu, não deu pra filmar mais Olha que dia lindo de sol Oi Já vou Visual de Brasil, verão, Carol de verão Alpargatas da Havaiana que o meu irmão me deu de aniversário Natal, vocês viram, né? Adorei, bem confortável Você tá falando <risos> Eu tô filmando Eu tô falando com eles Nossa, meu cabelo tá ficando bem Ele ficou bem Agora tô falando com você e com eles ao mesmo tempo Meu cabelo tá... Ele ficou mais volumoso Aqui Aqui? Aham quando eu tomo banho e deixo ele secar lá, assim, natural, ele não fica. No ar, assim. Ele não fica assim, desse tamanho. Eu acho tão mais bonito, assim. Porque senão ele fica sempre assim. Acho mais bonito Eu acho. Deixa eu me gabar um pouco do meu pai agora, pra vocês. Olha o capricho. Tudo o pai que fez. Esse jardinzinho. Deixa eu mostrar por aqui, assim. Olha que lindo. Meu pai podia ser... Como é que fala? É... Paisagista, paisagista E olha essa bromélia Esse tipo de bromélia, eu nunca tinha visto Ela não tem... Olha que linda Ela não tem nada de terra, nada de nada embaixo Ela... Como é o nome, mami? Aérea? Aérea, sei lá Ela acha que é esse o nome eu não sei do que, que ela vive, porque ela não tem nada, dica de nada de solo ali, ou de, né? não tem uma outra planta para se prender também nela, coisa mais linda. Gente, olha que calor nesse Brasil, ai que delícia, é tão estranho estar aqui de novo porque eu cresci aqui, eu cresci nesse bairro, a gente nunca se mudou, eu nasci naquela casa, na naquele terreno, né, numa outra casa, mas lá, e cresci aqui. Então, andar por aqui é, tipo, andar em casa, pra mim. <risos> Nossa, mãe! Tô indo ali numa lojinha, comprar um presentinho pra avó do Dani, porque ela tá de aniversário e hoje eu vou lá de tarde tomar um chá, um café. E daí o plano pra amanhã, eu não sei. Eu vim, assim, pra ficar com os meus pais, pra passear, né, pra ver uns amigos, umas amigas. E vou tentar levar vocês juntos nos passeios que eu vou fazendo. Aqui não tem faixa para atravessar, né? Onde a gente atravessa? Tá tudo igualzinho, gente, igualzinho. Algumas casas novas, assim, alguns detalhes novos, mas tudo igualzinho. Me explica isso. É, sei lá, 10 horas da manhã. Tá tudo fechado, as lojinhas que eu queria ali, ó. Olha, gente, que lindas essas bolachinhas para dar de presente. Eu tinha pensado em ir ali na Bel presente, eu não sabia que tinha essa loja aqui também. Ah, aqui a gente abriu em agosto ah, ano passado, é pouquinho tempo aí. Tá muito legal, muito bonito as coisas. Gostei. Vai dar pra achar um presentinho pra Voene aqui. Muito bonito. Olha quanta coisa boa. Nossa, tá demais essas trepadeiras aqui no galho da árvore. Eu tava falando pra minha mãe, eu tô passeando no bairro com a minha veinha <risos> Com a vê? Aí eu saí da casa assim, falei pra mãe, nossa, esse bairro é tão lindo, né? Ela falou, nossa, a gente fez o mesmo passeio com o Samuel, o meu irmão Também um dia depois que ele chegou Pra ir na mesma, na mesma casa da minha tia E ele falou a mesma coisa a gente esquece, né, muita coisa assim da, da infância, sei lá Olha essa rua, por exemplo, que coisa mais linda Essas árvores devem ter, sei lá, né, Mami, uns muitos, muitos anos 50, 60, Ou mais. Talvez mais Nossa, é muito lindo Quando eu era criança, a gente... Nossa, tinha verões assim, que a gente ficava, você lembra disso, Mami? Até as nove da noite, de bicicleta, andando na rua, até escurecer mesmo, com a Cris, com o Marcelo e a Juliana, né, irmão do, irmã do Marcelo, os vizinhos, crianças dos vizinhos e... Aí a gente andava de roller aqui, ó. Ali tem uma rua sem saída, a gente andava de roller ali, ficava dando volta e o desafio era fazer curva com um pezinho na frente do outro. Ai, muitas, muitas lembranças. Daí agora há pouco passaram três meninos de bicicleta aqui. Falando português. Falando português. Eu falei, aqui as pessoas falam português na rua. Aí eu falei pra mãe, nossa. Gostoso ver que as crianças ainda podem andar de bicicleta na rua também, mesmo estando muito perigoso, a cidade de Curitiba, eu acho que é uma das mais perigosas do Brasil, pelo que eu ouvi falar Eu ouvi dizer Mas, claro, deve ser tipo, sei lá, no centro, não sei E eu não sei o que, que eles usam pra determinar isso Ah, aqui é Maria Pia Doceria, eu vou ter que vir aqui um dia também Não vou poder comer nada mas Ah, que legal É mesmo É na frente da casa das pessoas? É, ela mora no casa assim? do Ai, que legal né Tem que vir aqui, mas eu não vou poder comer nada ah. É legal ver que Mesmo estando cada vez mais perigoso As crianças ainda estão Andando de bicicleta na rua Brincando na rua Que isso eu acho que é uma É uma das lembranças melhores Que eu tenho da minha infância Assim, Poder ficar o dia inteiro, a tarde inteira Com os vizinhos, correndo pelo bairro inteiro Andando de bicicleta, de roller A pé, brincando de pega-pega De polícia e ladrão Esconde-esconde Muito legal Que coisa mais linda! A minha venha me ultrapassou, tá lá na frente já. Minha tarde foi super gostosa. Tive um café, fui num café de aniversário da Boeni, que é a avó do Dani. E agora eu cheguei em casa, tô fazendo, fazendo janta juntos: o Papi, a Mami e eu. E olha que bonitinho esses cogumelos. E agora a gente vai jantar e depois eu vou editar esse vídeo e tentar finalmente postar um vídeo pra vocês de novo aqui. Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!